Lembra quando eu falei que a transformação começava com você? O que, que eu quis dizer com isso? Eu quis dizer que você tem que ser um líder proativo. É o que eu chamo de liderança proativa. Isso significa que você, é o, como eu já havia falado, você é o líder do teu negócio. Você é o dono do teu negócio. Então, é, só reforçando, a, esse comprometimento tem que ser é, e começar com você. Primeiro, qual é o, vai ser o objetivo final? Com a sua transformação, vai ser mais fácil você entender as coisas e, ao mesmo tempo, você vai começar a ajudar os outros. Mas se você tem que fazer, você tem que fazer primeiro a sua transformação, senão não vai dar certo. Então, o importante é comprometimento. É, seja comprometido realmente com a melhoria dos processos, seja comprometido com as melhorias contínuas e você entendendo como isso funciona, e eu vou te ajudar. A a chegar lá para você entender como fazer as melhorias contínuas e melhorar os seus processos aí sim você vai conseguir começar a ajudar os outros a também te ajudar a melhorar o seu processo então aguarde aí os próximos vídeos e eu vou mostrar para você já algumas dicas interessantes de como você faz para ser um líder proativo para começar a melhorar o seu processo até mais